Ficar dentro do caiaco, no um alto mar, sozinho, dava medo? Só senti medo uma vez que um tubarão muito grande chegou perto, eu ia tomar um banho. Hum. ia tomar um banho e assim, eu vou dar um mergulho aqui, lá em alto mar, 200 milhas. Eu vou dar um mergulho, aí tirei a roupa, quando eu olhei para trás assim, uns 20 metros, tinha um tubarão de uns 400 quilos, uns 3 metros, uns 3 metros. Aí já fiquei lá tremendo já tô sentindo frio. Foi que aconteceu mesmo. Ele me ia comer mesmo. E aí tu fez o quê? Aí eu ferrei ele, já tinha comido peixe, grandão, do Azó. Eu ferrei ele carregou tudo. Carregou uma corda de 18 braços de corda grossa e mais duas linhas de 100 metros cada uma. Carregou tudo e foi embora. Você ficou no prejuízo? Ah, no prejuízo. Vai nessa. Ele me ia comer também. Aí tu pulou pro caiaque? Não, eu não tinha, nunca ia na água. Eu não tinha que dar ali para trás, ele estava atrás do mar. Assim, 20 metros, 20 metros de distância, a água lá no Mar Novo via tudo, tudo clarinho, está linda mesmo. Lá. É assim. Por que esse nome Mar Novo? Não sei, aí eu não sei, os, os antigos quando eu cheguei já achei, Mar Novo, é lá que estava o dinheiro do povo de Búzio. E como é que a roupa que vocês usavam? As mais, mais velhas, mas bem casacadas, no mar não faz frio. Não faz frio, não? No mar não faz frio. Mas quente, senão ninguém ia, borria todo mundo. Mas é quente. Ai. E lavava a roupa como? Não, aquela roupa já ficava direto. Direto, duas peças para chegar até a terra. Ficava com a mesma roupa quantos dias? Oito ah, dias, seis dias. Não apodece nada. Passava alguma coisa na roupa? Ei, não passava nada. nada. Eu já levei 18 dias. É, levei 18 dias no mar sem tomar banho. Levei na terra, apodreci. Apodreci, meu senhor. A mulher me expulsou. Eu vi eu vou ver agora o que é que acontece. 18 dias eu apodreci. Apodreci mesmo, lembro que eu para fora. Ai, agora está podre. Digo, agora chega. para ver. Aí tirou a roupa. Aí tirei a roupa, tomei banho. 18 dias, fiquei podre. Não passava um óleo em cima da roupa para ela. Não, mas... é. não passava nada. Passava nada. Não, no suja também não. Hum. Não, lá no suja, só salga.